Olha, eu tenho gameta que a gente chama de gameta masculino, que é o espermatozoide. Bora, então bate um print disso aqui, é importante anotar para depois fazer exercício dentro do meu site, tá? E o espermatozoide, basicamente, ele tem um capuz que está cheio de enzima, que é chamado de acrosomo ou acrosoma. Eu tenho um núcleo, lembrando que esse núcleo aqui tem 23 cromossomos, 23 cromossomos do papai, 23 cromossomos da mamãe vão se juntar formando 46. Eu tenho centríolos que vão ser importantes, já vou te mostrar na fecundação. Aqui para o espermatozoide é o centríolo que forma o flagelo. Flagelo é proteína, tá, galera? Não confunda flagelo com cauda. O espermatozoide é dividido basicamente, externamente, em cabeça, peça intermediária e cauda. Calda cauda é a membrana. Dentro tem uma proteína que é chamada de flagelo, é o que dá o um movimento. Na peça intermediária do espermatozoide está cheia de mitocôndrias, mitocôndrias é elas que vão fornecer energia, produzir ATP para o batimento do flagelo. Tudo bem? Deixa que a gente explica...